Têm esses pontos de vista que são de facto moralistas e que se colocam no, numa perspectiva impositiva sentem-se empoderadas pela comunidade deles. Tipo, por eles tomarem uma decisão mais virtuosa. Não é? Porque ninguém discute que aquela decisão seja virtuosa. Porque não é. Ó oh, Castro, se tu não cometeres pecado, vais passar na mesma, estás a ver? Tu não precisas fazer nada além de não cometeres pecado. A moralidade não, foi, não funciona, tipo, tens que atingir um determinado ponto. Não, só não podes perder. Mas eu prefiro pecar boé e depois mostrar arrependimento. Ulisses! Sim, Foi bem. ao gigante! Matou o gigante! Isso não é o David? Ah. Não é, o David? Ah. O David. Ah. é o David! O que é que o David fez? <risos> o, David. O, David. O, David. o David! Mas o David não que... Não estava bêbado! O David, o David depois tornou-se rei dos judeus! Não cara, é, é isso! mas se <risos> Claro que estava bêbado! Claro que estava bêbado! Claro que estava bêbado, bro! Sei que alguém põe isso só a abrir o episódio. <risos> Eu como rego! Eu gosto da cultura nazi! Mas <risos> não é uma Nuance. Há partes consideráveis da sociedade. Que não bebem Ou outras sim Tem okay. a ver com a ligação à religião e à tradição Mas pronto, certo. O mesmo com a comer mas, uma maurotina Mas porquê? Mas foi Deus que disse que não, não, podes não, não. beber uma birra Mas ouve Isso está bem, está escrito São um um corão. questões interpretativas Mas também há muita gente que não bebe Porque não é culturalmente Cá é culturalmente encorajado Contei a história no Patreon da duas semanas Sobre o... Sobre o velhote que do Tasco sorriu quando eu disse que iria um café com um cheirinho, quase a testá-lo e ele de sorriso boca a boca, cheirinho, bagaço, oh, todo oh, contente. Oh, oh, oh. Cá encorajado isso e bebe uma birra, as pessoas juntam-se, alguém diz: -a, Não estou a beber, porque o, est o estranho é tu estar sóbrio naquela noite. E as pessoas, dizem, não queres um copinho? Vai lá então sempre aquela insistência, porque é normal É tipo, o que é que se passa contigo? Algo está de errado contigo por um número mas não a ver um filme, Lá, eles têm é, tem visões diferentes é verdade, E noutras partes é, do mundo... É pois é verdade Não ouvi É verdade, é verdade? É verdade? Tu tens de perceber, tá tá que tu agora. sussurras para o microfone E conversas ouve porque meu tem fome Eu estava né? a dizer que é verdade, está calor E tu me bebes um fininho Com um tromoço O que é que se passa é Mano, bebes um chá frio, bebes uma limonada Mas é coisa que podes ver que te sabe bem o fininho que tu bebes, porque sabes que aquilo te vai deixar num estado alterado, precisas da substância para lidar com o teu dia a dia? Não, não, até porque é pior estar tá a beber solo. É? Em determinados momentos, sim, é? Eu era incapaz de estar sóbrio de uma discoteca, incapaz. E digo, repito. Já, já Já, Eu, eu já gostei. experimentei, odiei todos os momentos. Aliás, depois acabei a noite de bebo. <risos> não, eu, já, eu já fiz durante uns tempos, não, não gostei, não é a minha forma de diversão. Já sabes Tal, que é con o, con o, con o conceito de discoteca. Se tu pensares bem o que é que é, disco o, que é, que é o conceito de discoteca, é nojento. É nojento. Houves oh, eu... música. é Só se gostares da pessoa estiver a passar música. Estás a ver? Mas é a parte da música. É isso, se gostares. Mas olha... Se gostares, depois todo-l gera, mano. Tó-te gera. Faz-te impressão. A mim não faz, por exemplo. ia bem, mano. Depois, ia bem. E, e, além de Totil gera, há palhaços na noite. Ou seja, tens pessoas, pessoas mais... estúpido. Sim, palhaços. Tens, tens... E depois estás fechado. E depois estás sóbrio. Coisa. Mano, então é vou é é é a fazer assim. Vou-te operar sem anestesia. <risos> Oh Castro, mas isso não mesmo comparar. <risos> oh Ai, não. a comparar, estou oh a comparar e ah. digo uma coisa: vai, há pessoas que não vão concordar comigo e eu não que quero vai. saber que não vão concordar comigo. Sim, claro que vão existir essas pessoas, não interessam não a ninguém, interessam. não interessam, mas tu vês as pessoas a divertirem-se sobras da noite, não vês? Não sei que eu no vejo... vidro, meto, meto, olha, metas minhas mãos no fogo. A pessoa que eu <risos> vejo mais divertida na noite está sempre sobra. É é, que é? é o mini, -chicks. mini -chicks. Não, não, não. Mini Chicks ou Obelix, mano. Mini X, Mini X. Ah, não. não, não, não. não. Mini Chicks é ali. Eu, Obelix, eu, não, eu não confio no Mini Chicks. <risos> eu não confio no Mini Chicks. O Mini X diz que nunca, que está sempre sóbrio. é uma falar. Eu quero, eu quero... Numa festa nos maus aves da Jinx, está aqui dito. Anti-doping à entrada. Eu tenho que acabar, ah, tenho tá, que... Ah, a saída, à saída. Eu tenho que sair e mijar no um copinho. Tem que, eu tenho... Eu eu fazer o tenho... teste maluco. Ah, então, Acabou mas pode acusar outras coisas. <risos> então tem que dar sangue. São tem mais... que dar tudo, tem que dar tudo. Tem que dar tudo. <risos> tem que dar tudo. É mano, eu é uma me acredito em pessoa. Atenção, eu, eu, eu, eu dou valor. Estás a ver? Um, sei lá. É uma coisa Cara, que eu mas, dizer. Mas peraí, mas agora falando a sério, é-te assim tão, é tão complicado. <risos> Dentro da cultura portuguesa, não, mas continuas a apontar esse que te vê lo e esse fino. Pergunta onde é que estão as nossas birras? Estamos a Porque caminhar. me sei divertir à noite. Ele <risos> <risos> está a, tá a fazer jus à claro tatuagem. Claro que sim, claro que sim. Uh, não, mas eu, eu respeito esta, esta tatuagem que poderão ver, caso não estejam a ver no YouTube, é, recente? é, é parte, de, de, de, de, parte de uma história que estávamos a contar uhum. no episódio do Patreon. E continuo, este... e friso, desculpa, diz-me, e friso, está aqui frisado, estás a ver? Que eu respeito, eu respeito muito, muito, muito, muito quem se diverte sem beber, não respeito nada, quem faz questão de dizer que se diverte sem beber. As pessoas são impositivas, não respeito, certo, certo, certo. Mas isso, isso é como. Deixa-me só fazer a introdução, faz? porque de facto não interessa como começa estamos aqui a ver que estamos em Amena cavaqueira é desinteressante quando acaba eu esqueci-me de pôr o carregador no computador <risos> <risos> e o meu nome é Francisco Paz Rodrigues não, não terminaste? eu sei porque fiquei, fiquei não, só não, mas olha, eu gosto muito da ah, tua ah, Estávamos é desinteressante quando começa não interessa como acaba uma conversa que a correr bem não chegará a lado nenhum o meu nome é Francisco Pais Rodrigues. À minha direita... Castro. E atrás da câmara, à nossa frente... O Bécio. Já, já reparaste? <risos> Falava-vos da história do Patreon, porque o Bécio e o Castro viajaram esta semana. E como uh, personagens da vida que são, porque a verdade é essa, há quem é volte de, de viagens dessas com, com histórias menos interessantes. Tem muita coisa para contar... Contaram algo disso no Patreon, que podem subscrever para nos apoiar. O Castro está ansioso por falar, mas vou ter que terminar aqui um bocadinho a ladainha, porque depois há episódios em que me esqueço de pedir o like. Não é? Quando tu ameaças. Quando eu ameaço, pinta mais. É um bocadinho por aí. Estes por a semana passada meu. disse só para aí aos 25 minutos de episódio e eu suspeito Estes que, que não viram. Estes enfim Eu vou dizer isso falta eu vou, de liado, eu, eu, eu vou dizer isto Para eu, mim é só patroni. eu vou E para dizer... ti só gostas, só gostas do pessoal que vê o podcast Não gostas de patroni Eu vou dizer <risos> isto Duzentos likes Duzentos até, até para aí 160 podia 85 Duzentos assim. likes e Até, até terça-feira E eu mostro um vídeo Duzentos é ambicioso Mas vamos embora No Discord porque eu não posso mostrar assim tem que ser no Discord tem que ser no escrito do Discord para verem o vídeo okay. do Bessa a enfiar 4 space cakes numa bimbi e a comê-los de repente está gravado? está gravado? está <risos> gravado? está <risos> gravado? <risos> tá gravado? Tá gravado? <risos> eu tenho no meu telemóvel o Bessa a fazer isso e podem ver o Bessa 200 likes terça-feira Discord <risos> ok, eu começo a ameaçar e tu já estás aí a tentar seduzir tudo, tudo certo se não der 200 não há vídeo se der 198 não há vídeo Terça-feira até às onze e meia da manhã que é quando eu acordo De Terça-feira? Sim Ok É tenso Pronto, com, com este modo Há vídeo Com este modo que eu vou ficar há vídeo com, esse, com este modo tenso Tenho então que pôr um tom de voz mais Mais colocado e fengoso Tranquilizando, fengoso está, pá, porque não estou bem <risos> <risos> mas e, e, e, e, e para fazer esta introdução um, um um raciocínio interessante que era das pessoas que impõem certo? impõem elas não impõem nenhuma moralidade elas próprias são a moralidade Ai é isso não vamos <risos> reagir a isto não, não, não, não. não, não, não, não, não. Mas, o Chico percebeu, é o Chico porque eu fiz a ligação entre isto e por acaso um, um artigo que, que li hoje já nem me lembro já nem me lembro a que propósito é que foi sei quem foi o autor, que é José Machado Pronto, era um artigo sociológico dos anos 90 porque eu estava, estava a rever e, e, e é precisamente sobre como, como essas, essas questões uh, morais se, se tornam coletivizadas e impostas dessa maneira. Ou seja, o que tu dizeste, eles são a moralidade, é quase como, uh, como o, o padre é moralidade em determinados contextos. Esta figura é moralidade e aquelas as pessoas pronto, que têm esses pontos de vista que são de facto moralistas e que se colocam numa perspectiva impositiva sentem-se empoderadas pela comunidade deles. Tipo, por eles tomarem uma decisão mais virtuosa. Não é? Porque ninguém discute que aquela decisão seja virtuosa. Porque não é. Ó oh, Castro, se não é, mas também não é, não, é, não é detrimental. Mas não é só uma Não de... é pecaminosa certamente. Não, mas também não é virtuosa. É só uma, decisão. É só uma escolha. Não, não. Ó oh, Castro, se tu não cometeres pecado vais passar na mesma, estás a ver? tu não precisas fazer nada além de não cometeres pecado a moralidade não, foi, não funciona tipo, tens que atingir um determinado ponto não, só não podes perder mas eu tenho uma coisa que é eu prefiro, ok, mas eu prefiro pecar bué e depois mostrar arrependimento certo a, a, minha a, a, a religião na qual foste educado também, também isso. Te permite mais a isso não é? amém e portanto tu para lidar com alguma dessa dificuldade talvez consumas quantidades consideradas excessivas de álcool de outras culturas que desprezas e negas a existência Olha... estás a ser negacionista da, da cultura árabe negacionista não, não, não estou a dizer que não... há coisas que não entendo todos os ditames do Islão Claro, coisas que não entendo. É, ah, desculpa não. lá, eu estou okay, sempre só, a só, cascar só, no eu... cristianismo. E agora não posso dizer quem. É... Não podes cascar nas outras. Nas As outras. outras. <risos> Caralho. Podes cascar com aquilo que te apetecer. Sabes que eu estou aqui Com para um pau isso. e pedras, é assim que eu vou podes, cascar. Podes, podes plenamente, até porque quando chega a hora da verdade, <risos> tu és uma pessoa muito... <risos> eu tento continuar mais não. Não, não Quando chega a hora da verdade, tu uma pessoa muito incisiva. És uma pessoa sensível, ah, sensível. E que sabe lidar e, e ter um bom trato humano. Um... Certo, certo. Ah, já te vi a partilhar cama com um homem indie, Mas E qual é o problema. Nenhum, é o que eu te estou a dizer, eu sei que tu... Agora, se no, que... no, no, no a meio-da-noite eu fizer, tipo... <risos> eu não quero que ele tripe, ou que que ele... Shush. Não queres ver não bebê? Eu ofereço. O que o me vi imenso. Está bem, mas estamos a falar num caso eu em sei. que... Percebes, o problema é esse, o problema é quando tu queres... Claro. porque, porque oh, Desculpa, mano. Quem é que foi a pessoa que disse que beber birra é pecado, não é necessário não, castra, não é beber birra, então as pessoas cometem muitos atos estúpidos pela influência de álcool não é ou por beberem hum. tem, tem, tem, tem graves prejuízos é só nem controle, é só a saúde verdade. física das pessoas porque também os tem hum. é a saúde social hum. do indivíduo e do coletivo hum. pensa o que é há mil anos atrás um gajo bêbado decapita este Viola aquela pessoa... Hum. Não é? Já. Yeah. Não vamos culpar a bebida disso. Vamos culpar a, <risos> vamos culpar a pessoa. <risos> quanto, quanto, quanto, quanto mais fluídas são as normas sociais, não é? mais as pessoas vão ter tendência a prevaricá-las sobre o consumo de algo. Tipo... Tu vais a uma discoteca ter comportamentos que não terias de outro modo porque estás sob o efeito de álcool. Espero que não tereis a contar para apontar para mim, porque eu acho que sou uma pessoa extremamente... ela te fazes imensa coisa na noite não, que, que não estarias assim tão confortável que a tua mãe visse. Rieste, obviamente, mas não chegas a contar à tua mãe no dia seguinte tudo o que fizeste. Se estiveste sobre tu és gajo de contar. Mas há coisas que tu fazes quando estás sob o efeito que não. Cada vez mais has de ser, porque és uma pessoa com uma relação de confiança e maturidade e amizade com a tua mãe. Isso é muito bonito, mas a tua mãe, para todos os efeitos, é uma pessoa mais conservadora que tu respeitas muito o ponto de vista dela em sociedade e, portanto, há, há coisas que, te, pá, que não lhe vais transmitir sobre o teu comportamento. É quase um guilty pleasure, no fundo. Eia! Venha! É que... Eia! Venha! Eia! Gostei da rotunda, gostei da rotunda. Mas é, é, é uma enorme rotunda. Não é, não é nada. Eu, eu fiz esta piada porque eu sabia que ia aqui ter mas o Guilty Pleasure é o tema que vamos abordar. Mas olha, se dizer, só, dizer só que eu de facto não conto tudo à minha mãe sobre o que é que eu faço quando estou com os copos. Mas quando tu está meio muito pouco com a minha mãe do que eu faço quando não estou com os copos. Por, <risos> por isso por isso fica aqui, que que que fico aqui agora E eu <risos> vou Sabe, dizer é uma coisa. E eu, eu bebo. Be interrompo as conversas. interrompo se é que eu nunca mais vi no podcast. Pouco, muito. Muito, <risos> vi muito. Revelação. Uh, às vezes posso parecer meio bronco. Talvez. Talvez. Mas. Oh, Castro, quando tu deste uma cabeçada no lampião de rua. Num Lampião de Rua, bro! Oh, exacto, desafiado pelos, pelos desafiado, meus amigos. Desafiado. É, é frio, não, desculpa, eu estava com os meus amigos e os meus amigos viram Castro, não bates ali com a ah, cabeça. eu bati. Por favor. Estavas bêbado. Até és um problema para ti. E depois imagina. Que partias o tu, Lampião tu, de Rua. É que, é que... Imagina, <risos> Castro. partias o Lampião de Rua? Partias a cabeça, ficavas a lista de lado. eras um problema para ti, para os teus amigos, para as pessoas que aparecessem depois, para o, para o <risos> Sistema Nacional de Saúde. O, de saúde. Ah, já viste? Tudo que tu... Mas, mas que tu, que tu tomaste aquela... Mas tu, tu, tu escostes... Que não tomarias escoltes, Mas tu, nessa história toda, tu retiras <risos> o mais... Até fiquei gago. Tu retiras o mais importante. Que tu és um bronco. Não. não. Histórias. Ficam histórias. Okay, e o mundo f... não é feio. O mundo é feito de histórias. Eu sei que sim. É feito de histórias... Feito Olha de... Ulisses. Que é que o Ulisses. É o feito... que é que o Ulisses fez? O que é que o Ulisses fez? O que é que o Ulisses fez? Ulisses. Já jogou lá brava. Ulisses. Sim, Foi bem. ao gigante. Matou o gigante. Nisso não é o David? Ah. Não é o David, o David? É o David. O que é que o David fez? <risos> o David. o David Mas o David duvido não que... Não estava bêbado. O David, o David depois tornou-se rei dos judeus. Não cara. é isso, mas... Claro que estava bêbado! Claro que estava Claro que estava claro bêbado, bro! <risos> tenho... Claro! E o gigante <risos> era um gigante, mano! Era um bêbado. Era, era um candeeiro, era um candelabro de rua, bro. Estás a ver? Tava... Mas acho que é que... Quem é. Quem, quem é que era o Rafael? E os amigos estavam todos bem a espalharam é, essas coisas. Quem é que era o Rafael? Era um <risos> grande labre de rua. Era <risos> <o> sujeito a <risos> rua. Quem é que era o Rafael? Não sabes, sabes porquê? O Rafael, que Rafael? Não sabes, estás porquê? Estava <risos> sóbrio. Ah, mas eu saio de muitos Raféis. E no final, e no Olha, final jantar para o, do Jantar foi pro o Rafael? Não, caso... Veste não tinha de, para onde o Rafael Sóbrio? Casa. Fui para casa. O, o, <risos> o David, o David... Até porque eu acredito na versão que estava realmente em batalha. Hum. Acredito que possa ter existido esse valoroso guerreiro. E que existia um gigante certo? mesmo. Mas há um Rafael, historicamente, que eu acredito muito mais facilmente se estivesse bêbado. Hum. Porque estava a pintar, não é? Eu sei quem ele é. Ele Rafael estava bêbado. estava a pintar? Sim, o Rafael. Ah, Rafael... O Raffaello. O Raffaello. O pintor. Ah, o Raffaello, Donatello. <risos> não, não é tartaruganista. <risos> mas fora, <risos> o tartaruganista já está mal bêbado, a salvar pessoas certamente. Não podemos dizer que... Mas o rato... Oh, embriagadas aqui, de, de é pisar. Mas fala-me, Francisco, guilty pleasures, que tema, que tema Traiçoeiro. É, pá, tive de pensar, é brava, porque à partida tu nunca... Não me assumes os caras. Qual é aquilo que eu posso assumir? Sim. Mas imagina que não vai lá academia. <risos> Falamos aqui de moralidade. <risos> não, tenho, não tenho nenhum. Posso dizer posso aqui que estive a pensar e não tenho nenhum. Uh, mas já tive. Olha, uma coisa que acabei de dizer porque que eu ia dizer é precisamente isso. Tu não te lembras se foi coisas que já fizeste durante um determinado período de tempo. Se. Hum, Uh, se é algo que fazes mas nem tens noção que aquilo possa ser alvo de julgamento social, pronto, e no caso, se for crime, é um julgamento de outra ordem, mais formal, que é... E tu já tiveste um carro não, algumas vezes comigo que era conduzir feito estúpido. Hum. Conduzir de forma... pá, não era perigosa, necessariamente, mas era arriscada. Hum. Para a tua vida, para mim e para os outros. Precisamente, com os outros eu fazia menos, mas também fazia. Mas é. eu então, acho que isso aí é de uma responsabilidade. também, tipo, Francisco. O... É, sim, senhor. Eu acho que não mas se Mas fazia, na fazia estrada. tipo, quando é que é eu, é se calhar, fiz outras mas nem sim fez naquele no famoso um Rally, Rally e se fez. Ah, aí... E quando voltámos de Braga daquela vez. Certo, mas eu acho que há uma diferença grande entre nós estamos tipo num carro, num monte. Em que se nos fudesse, só nós e estávamos e os tipo. Se fudeste de autoestrada a 180, 190 também... Sim, mas também... podes bater noutros Pô, carros. É. é o que eu estou a dizer. Tipo, há, uma, há uma diferença entre nós estarmos tipo, a divertir-nos sem prejudicar pessoas e. Oh, nós... Castro. Sim, certo. Tudo bem. Eu percebo o que queres dizer. Tudo bem. Acho que é uma responsabilidade maior estares estás numa via pública. Eu acho, eu acho que é igual... Para... Ah, desculpa, aqui uma, aqui uma, uma coisa um bocadinho distinta. Eu estou a ver isto da perspectiva do condutor. Para o condutor é igual. Para mim tem que ser Sabe, igual. Tal. Imagina, porque imagina, imagina tu batias. Não, nós não, estávamos para... os três a grisar-nos. Não, porque eu aí, a com... na imagina, altura, porque eu na porque... a culpa era dos três. <risos> tu é tias, mas, mas não podia ter caído uma ravina. Mas estávamos os três a grisar-nos, estávamos a curtir aquele momento. Se a gente morresse os três... Pelo menos morremos felizes. Tipo, os Ninguém disse aos cinco. Ninguém disse aos Eu acho que é. um bocadinho. a responsabilidade não Não, não, não. Para o condutor não é. Imagina eu quando vou a conduzir vou pensar, ok, eu estou a fazer isto porque estou em total controle sobre o carro, por muito divertido que esteja a ser. Mas tipo, imagina, o Chico parou o carro, o Nelo fez de... Estás a ver? Estávamos os três tipo a grisarmos a fazer aquele percurso que o Chico devia estar a 20 e estava tipo a cinquenta. Estás a ver? Mas estávamos... uma da primeira claro, vez que mas... o estava tipo com piloto. Mas 50 nesse caminho o 50 nesse caminho pode efetivamente ser perigoso É isso, mas estávamos claro. os três a grisar nos foi tipo, Pronto. é aquela coisa tipo É a mesma coisa que fazer paraquilismo Mas imagina Pode correr mal dizer, como... pode Mas essas circunstâncias é o que é Não é propriamente um guilty pleasure É sabido, mas por exemplo a cena de voltar de braga E é... eu nunca menciono isso És tu sempre que mencionas Mal que eu tenho orgulho, que eu, tipo, que eu publicito Precisamente Uh, tu és imprudente na estrada O teu guilty pleasure era ser imprudente na estrada Mas não Porque não tinhas pleasure disso Disse dessa tipo, não, da, Do rally sim Outra vez foi só tipo Opa, Nem, sei, nem, nem te sei dizer Foi só <risos> acelerou e, e fui <risos> eu, Piloto automático mesmo foi, foi ridículo 125 azul e eu... Mas era conduzido A ideia era tipo otimizar Então eu conduzia de forma absurda Hum. A queimar todos os Mavos, a fazer, ultrapass... a fazer ultrapassagens não na queima mas a fazer, mas a fazer ultrapassagens em que tinha que acelerar muito numa, numa, numa via curta, por exemplo, isso aí dava, -me, dava -me meio prazer já género saber aí. Fiz percurso uh, uh, uh, a 12 não. minutos. Aí podia fazer 19... Adrenalina? Não, não, sei, pá, não sei, se calhar é, no fundo é um bocadinho isso. Mas como é que eu distingo isso? Ninguém, ninguém me está a fazer análise para saber se eu estou com mais adrenalina. Mas tu se não, se não sentes quando estás se com, com mais tipo dopamina? Tu, tu, tu, mas tu não tu, tu, tu, sabes, a assim, cena é? é só se, cá. Mas tu. tens a sensação. Mas tens de perceber, tu, tu e eu utilizamos dopamina, serotonina, uh, adrenalina, qualquer, qualquer uma dessas inas, de uma forma quase poética, porque tu na verdade não sabes. Tu às vezes sentes-te muito satisfeito e é um mix, não é? Ui, agora subiu este indicador. Certo. Percebes, são vários indi mas, mas, exemplo, indicadores. Mas, eu, a última vez fui já para a eu notava claramente que estava tipo... Cheio de adrenalina. Certo, e tu aí chamas adrenalina. Mas se calhar um especialista vai dizer, olha, na verdade, aqui não é que estava a sentir yeah, adrenalina. É sabes o é que eu estou a dizer? Hum. Como, é, como é que distingues uma coisa da outra? Até eu sabe que uma coisa, uma coisa clara, para mim, nessa cena, eu sabia racionalmente que aquilo era perigoso, mas eu não sentia nada perigoso. Não, porque na tua cabeça... Eu percebi, na minha cabeça estava tu, tudo tu calculado, assim, eu sei o que estou a fazer, etc. Imagina, é daquelas coisas... que às vezes estás a conduzir e pensas do género, isto foi um bocado perigoso, mas como fui eu e, co e eu consigo, estás a ver? é um yeah. bocado isso Pá, imagina, e às vezes apanhas um susto ok, isto é um padrão que eu não vou repetir pronto, até chegar a um ponto não é porque apanhei muitos sustos, nem sei porque é que foi honestamente um, porque não apanhei muito a verdade é essa, eu nunca, tive um, nunca tive um acidente há pessoas que aprendem que não um acidente é, não nunca tive acai. um acidente, nunca apanhei um susto de, de bater, ou de estragar, ou sequer estragar o carro em estrada por isso não sabem dizer o que foi se calhar são um, um Verstappen impotência <risos> <risos> não, achei... não conduzia dessa forma uh, não conduzo assim tão bem um... mas, mas, mas acaba de ser um guilty pleasure que eu só me lembrei agora okay. ver, porque eu estava a dizer que estas coisas estão escondidas imprudência na condução é um, um guilty pleasure essa Tu é que deste o tema. Deixas-te o tema, Bessa, tens, tens que, que, que contribuir. Rua, Paz, é bro. Hum, Ok, mas ontem discutimos sobre isso já. Pois ontem já dissemos, pronto bessa, mas espera aí, espera aí, é importante. Nós falámos sobre isto ontem não, porque aí e é o Beza cena, tipo, disse é visível... que não era um guilty pleasure, mas afinal é? é o que é que tens a dizer? Imagina, sabe-me bem por isso é que eu faço. Hum, mas não é uma cena que eu curto. Estamos a ir à definição literal, mas sentes alguma culpa no fundo por causa de tipo eu não devia estar a fazer isto? Ou eu não devia ter e, feito isto? É mas sabe bem. Mas sabe também por isso fazes na mesma. É. é um guilty pleasure. É tipo, não faz sentido eu estar a fazer isto. Faz-me mal eu fazer isto. isto. Okay. Mas eu faço na mesma. E tu, Joãozinho, aceitas? Eu aceito Acho que acho não, qualquer pessoa pessoal, que eu... roa as unhas ou conviva com alguém que roe as unhas. Eu não tenho... Não tenho estas unhas todas para serem náculos. Para serem com eu não tenho... e e que... que também é um guilty Não, a cagar, eu roue, Eu roue as unhas porque eu gosto de estar unha na boca e depois passo por um gajo que não curte Estás <risos> a ver eu sei o Rui Azul e esse é, azul... é o guilty pleasure do Castro é a parte do... não, não isso não é guilty é só pleasure <risos> não sinto guilty nisso não, mas Eu, é eu, eu, eu roo ro ro ro as unhas, mas não tenho tipo problemas em roer as unhas porque certo. É, tô, eu okay. não me, me sinto... eu não eu não debate Eu não me sinto é que tipo Eu não me sinto guilty com nenhum pleasure meu Agora roer a... cortar as unhas os pés eu ainda não pensaste suficiente sobre o que poderá ser Acho Cortar gente... as unhas os pés com um... um corta unhas e depois meter as unhas à boca Ei, bro. Isso aí já pode ser considerado guilty pleasure Não que eu tenha Não? Não, não tenho Prova as unhas, <risos> não, mas há quem claro, faça é isso. Então. Eu, sabes, há quem faça dizer, isso. Uh, o roer as unhas Eu, e há pessoas uh, que estão a ouvir isto que fazem isso. Aliás, ou houve um ali. estudo que saiu okay. em que há várias pessoas a fazer Coming isso. isso. Yeah. Não é comem, é mas metem as unhas à há boca. Há pessoas que vão estar a todo tipo, Bem. mas não é tipo uma cena, um fetiche sexual. É só mesmo tipo um prazeroso. É o prazer. É tipo, algumas pessoas gostam de ser aos próprios peitos. Olha, falamos sobre isso. Pode ser um youtube. Pessoas que gostam de. Olha, eu tenho um que castu... <risos> De repente... Oh a tua cara... Um oceano de guilty pleasures. Já agora, meus queridos, enquanto o Chico está com esta cara de sapo, vocês escrevam nos comentários... Qual o é o vosso guilty, guilty pleasure? vou já dar aqui me inspira de esta as unhas Pode ser mais fácil. Ah, o que eu faço é tão estúpido. É infantil mesmo. Ai, não. Mas dá-me um prazer qualquer que eu não sei descrever. De tal maneira que eu faço, tanto este como o que vou dizer a seguir, que é parecido com um roer as unhas Que é... Isto é tão guilty página que eu estou -te a ter vergonha a dizer, mas só foda Estamos aqui num espaço de honestidade okay. comer o próprio reino. <risos> E aí, velho, tu comes o teu reino, bro. Imagina, tu pingão. Eu sou, pá, eu não costumo, não costumo estar pingão, não tenho alergias nem nada que se pareça, não costumo andar resguardado com lenços ou algo que valha. Correto. Não, mas tu comes o teu reino tipo. Ou tipo. Não, não, não, não, não, não, não, então, não, não, não, não. Funga só, engolas. É isso que dizes com comer o teu próprio reino. Não. Não. Ah. Hoje, por exemplo, estou fanhoso, mas é como habitualmente o meu reino é, que fica preso no nariz. Mas se ele tiver muito líquido... Ele cai. Ele cai. E tu lames. E eu lambo. Tipo, mas é uma cena que eu, assim. que eu fico... Imagina, estou a trabalhar, estou a fazer qualquer coisa. E isso começa a acontecer. Hum. Eu não me estou a perceber propriamente. Estou hum. só, tipo, a existir. Ok, estás doente. Estás e o bem um é, isto, é isto é absurdo. Mas é sabe-te bem, Ó pá, imagina... Opa, mas a maneira é o que, que a dizer parecia isto... que colhias aquilo numa tijelinha, meu foda-se. Mas eu sabia que tinha que ser dramático. Como de isto, é um ah, é. isto é um comportamento, um comportamento já está <risos> tá interiorizado em mim. Não sei. Ok, tu estás com um ranho Porquê? e comes. Pronto, não, não, e não, é, não faz assim. Sim, ah, mas isso também faz Imagina cá e eu estou a fazer uma coisa qualquer. Estou <risos> na rua andar, por exemplo, estou na rua andar, e a cena é que eu faço estas coisas em público, não é? Eu percebo-me que sou tolingo por causa deste tipo de tiques que eu tenho. E que as pessoas em público tentam conter-se, mas eu, eu sou muito desavergonhado. Tu bem estás a andar na rua? Ok, olha E que eu tu? Olha uh, o que eu vou falar a seguir é do este mesmo tipo, uns, tipo uns camarades... do que este. <risos> este é mesmo um comportamento obsessivo. É a junção entre comer ranho e roer as unhas. Hum. Ok? Sim, mas roer as unhas é assim. É então, aquilo bom. que eu faço com tampas de plástico, com caricas, ah, com, com tais de todo tipo, que estou sempre a morder esse tipo de... Este, este... fim de semana, Estava com conhecidos Só não metas, metas é um diamante à boca porque é a segunda coisa mais dura eu do universo partia os dentes <risos> Ah, <risos> meu menino do diamante Não, não, e é a segunda coisa <risos> mais dura A segunda Ah, do... Do mundo Estava lá escrito Do de, universo? O universo, sim Estava Qual é a primeira <risos> que foste ver? Fui, fui, fui, fui, fui. Mas Não posso não contar, sabia Mas não posso contar Ele sabe de antemão Qual a é a contar. coisa mais dura? Não, não posso contar <risos> <risos> não, não, não. não. Não, não, Não, não, não. Eu vou uma Eu estou no <risos> Diamante. Eu não, não, estou no Museu do Diamante. Estamos a ver aquela merda. A ver um filmezinho de entrada. É a primeira coisa que tu vês quando entras na merda do Museu. E o gajo diz isto. It's the most. It's the, the strongest thing in the world. E o Castro. Não, não. É a segunda. <risos> Mas tipo no silêncio daquilo Vocês estavam a E houve uma viúva. Uma, uma foi antes miúda, miúda ou depois da história do Pedro. Foi... foi depois. Antes, foi enquanto estavas à espera da. enquanto estavas à espera. <risos> e, e depois houve uma, uma, tá uma portu... um português que estava lá e perguntou-me qual é que é. E eu disse ao Arthur, eu se te contar parte dos <risos> <risos> Para nós a podcast, vamos a podcast. Vamos embora, vamos embora. Um, Isto foi só um dooperzito. Que, é, um tá <risos> que, é, que é essa fixação oral que eu tenho, que é o um comportamento mesmo obsessivo, não é? Exato. Coisas à boca e ideias mastigar, só que no meu caso não são unhas que é... pá, pá, não... Mas tu não é rouias as unhas? Eu não roo as unhas, não. Hum. Eu só ruim as unhas de forma funcional, imagina, parte metade de uma unha. E é. rouias o resto. Eu... Eu... Eu... Eu... Eu... Ok. É assim que se começa. Um charrinho de da raqueta, não, não, não, não, não. <risos> O jarrinho depois estás a dar na, na coca, depois estás a dar na heroa. Exato. Depois é assim é um que começa o vício, Olha o Bess, já tenho quantos a fazer de Deus, de, de, de é ele e eu. Foda-se uma puta de porra. Não, mas pronto, tens a cena de comer rainha, que é muito higiênico, por acaso. Tenho, e tenho essa. É, ele tá, é mim, ganhar para ganhar por mim, este imunizado. fim de semana estava com conhecidos, não eram amigos nem, nem nada, são, são, são pessoas que que, que saibam que eu tenho esse vontade, traço, vocês exatamente. sabem, vocês dizem, para com essa merda, que é a melhor coisa que se pode dizer, eu para mim, eu encorajo-vos sempre a zerem para parar com aquilo. E este quantas tampas? Rui três caricas. <risos> De super boque, e depois estava tipo a brincar com elas na mesa, só por ser passado uma hora para estavam, e... estavam, estavam três ruídas. Atenção, só que é ele eram necessariamente caricas das minhas cervejas, eram caricas que estavam lá tipo na mesa, não gostava. Ai Chico, tu nojento, mano. Tu não, és nojento, tu, tu pegas em caricas e outras pessoas, metes não, na boca e estás a comer uma carica. <risos> mano, é ridículo. Quantas, ai, aposto que tanta gente brincou com essa carica, bro. Ah. Oh. E após estás a comer a carica, não, estás com este tipo, porque imagina, um eu um de ranho, sentado numa mesa, o um rinho com a carica a na esquerda. boca. Okay. Havia várias cervejas ali, as caricas ah, okay, por lá, okay, okay, okay. Eu não sei dizer porque eu não tenho memória consciente desses momentos. Eu estava a falar, estava a jogar lá um jogo, Sim. não sei o quê, eu oito pegado numa carica, meto a boca, trinco a carica, basicamente eu espalmo, como vocês sabem, com os dentes as caricas, quando aquilo já não me oferece resistência, deito fora e pego noutro. No se, não houver, se eu não me aperceber do que estou a fazer e se não houver ninguém a dizer-me como vocês e muito para. bem, para com essa merda, eu sou capaz de continuar, pode ser só um, pá, não sei, é como, olha, como, eu devia substituir isso por chiclete, não vou dar pastilha elástico Ou é. por um cigarrinho. Não. <risos> Nós vamos deixar Mas, para ele isso começar. É, isso é a é, é guilty mesmo, aquilo dá-me prazer, efetivamente, aquilo traz-me Traz-me um, um relaxamento. É quase um, tem um efeito micro ansiolítico que é absurdo em mim, mas também não, mas não é bom. Não é? Também não é bom encorajar esse tipo de Mano. Tu é preci... não? Eu vou dizer isto. Eu é, preci... é preciso ser homem, homem, estás a ver? Para admitir num podcast que comes banco. <risos> Desculpa estar a dizer isto e depois usas é porque imagina, eu vou dizer isto. Se um gajo, se uma pessoa qualquer abrir o YouTube e esticar tipo a barra e aparecer neste momento sem contexto nenhum, se, eu como o gajo. O gajo deve estar a pensar <risos> bueno, eu vou por, isto é, é um por... episódio de pessoas muito especiais, é. mas depois ouve-te a falar e pensa: Não, isto que é um gajo, uma pessoa inteligente, mas cabrão, como raio não? <risos> Calhar Ainda não... É mesmo esquisito! Imagina, sou, tu não podes ser tipo, tu és um gajo inteligente, estás a ver? Não, não podes pegar é o gajo <risos> divergente. Não é isso, tu és um gajo inteligente. Sim. Tu não, imagina, tu não poderás estar uma beca no espectro do autismo? Sei lá. Vai, vai ver isso. Olha, esse. uma amiga nossa foi diagnosticada com autismo recentemente. Foi? Uma amiga minha, conhecida a vossa. De qualquer maneira, o... Eu poderei, sei lá, posso estar, claro. Ah, isso é giro. Fizeram testes. A mãe do Sheldon fez -te testes. ser um filme o caralho. Ah, não. Ah, isso tinha que ser um prodígio em alguma coisa. Claramente não sou. Então tu tens que ser um. Tu acho que tu és um prodígio em alguma coisa? Não. Se eu... tu tivesses que dizer assim, eu sou o Evelyn nisto. Mas não estás a criar um, um jogador de pés. Eu como... Eu como... E aí vais pôr tipo. Tens 20 seguintes um gajo... atributos. São um São... gajo muito equilibrado em várias coisas. Mas imagina, a cena é. Um -te chamado tanque. Uh... Sim. Em tem força, de tem resistência temos de termos desportivos, poderia ser, mas corre não é isso pouco, que estou a falar. mas aguenta. <risos> Ou... Eu aguento a brava. O que eu estou querer dizer, corres pouco, mas aguenta. Corres... Não és o chamado bala. Oh. Não és weight a comparar Sim, se, se, for, se for... Se... A comparar com o Nuno Sousa Guedes, que vai ser nosso convidado para a próxima semana, mas caros. Não corre um cu. Ele é comparado comigo. Contigo. Oh meu Deus. Eu nem vou nestas tu achas que neste momento <risos> consegues correr mais rápido que o Chico? Não, Não. a cena é que imagina, 40 metros, é provável. É provável sou fortíssimo, 40 metros. Eu sou é, mais que é, é provável isso eu já que o Castro nunca na vida dele tenha corrido mais rápido que eu. <risos> eu vou deixar isto aqui e afirmar. <risos> Ei, hey, ó oh Chico! O que é? Se sucesso hey, oh assim, 15 metros que eu tenho um arranco muito bom, sim, eu tenho um arranco mau. Não sei porque é que estamos agora a medir pilas, mas não é MD medir pilas, é, é medir velocidades. Afinal, pode... <risos> Isto é um podcast main explaining menos explaining. É? Eu vou explicar-te porque é que a minha pila é melhor do que a tua. Não, Castro, uh, duvido seriamente disso. Até porque eu já devia correr, nós já corremos para apanhar autocarros. Bro, vou dizer uma coisa, eu, eu, eu, eu esforço-me <risos> zero. Não, imagina, Castro. zero para apanhar, seja o que for. Eu dou dois passos, sei que dá 20, eu não Castro, corro, para o próximo. Eu já te ouvi a dizer que me, que me ganhavas em mariposa. Ah, mas isso aí, isso aí, isso aí, claramente como desto, sabia. Desto, desto não sabia... duas aí, braçadas num tempo de fazer 20 pés Isso aí, isso aí, claramente que ele está a medir pilas, mas isso aí, eu não sabia que ele tinha nadado, agora. Que ele e eu não corri? Ah, bro, tu fiz, tu jogaste rugby. Tu jogaste rugby. Pronto, <risos> tudo bem. Tu não correste, bro, tu jogaste rugby. Segundo lugar, corta-matos. E são só 40 metros. Pois não, são 325 metros. Pronto, é uma distância completamente distinta. Estás a falar de um sprint inundado. Extremo no meio fundo. direito. Ainda assim. Mano, você está. Ah, Castro. Ah, mas Castro. como que lhe fosses... faltava. Imagina, não... mas co... tu falaste em 40 metros. 40 metros é o suficiente. Não, não é. 40 metros é um sprint. 350 é meio fundo. Não, é o suficiente. É o suficiente Estás a falar para de chegar a ao final e falar um e Entre final é que no que nosso jogares. nível 5, 6 segundos ou. Que fazes, 40 metros, fazes 40 metros, 50 40 metros. Fa fa fa fa fazes tipo em minuto e meio, então, 20, então, 17, então um está, aqui, está aqui, está, aqui está, está em podcast. Está dito: daqui a um mês e meio, eu e tu vamos correr 40 metros. Está bem, Essa marca, marca na agenda que é a é mesma. Ah? Em que dia? Dia 1 de junho, dia mundial da criança. Mete nata contínua da reunião, pode ser dia 1 de junho. Está aqui, 40 metros, dia 1 de junho. Pronto, tens esse teu guilty pleasure, ok. Tenho assim, eu gosto quando tu retomas tópicos assim, pronto. o meu guilty pleasure é correr, na é verdade. Não, tens então condição irresponsável, caricas, metes merdas à boca, e que reino. É tu e ranho. E tu? Ah, mas eu estava a dizer sobre o reino que hum, que eu vou pôr o reino logo, nem precisam de fazer scroll no YouTube, eu vou pôr logo nos clipes iniciais é mesmo passar por bronquito. Não és bronco, és nojento. Continuando. Isto deu, é ainda não estou a fazer nada. Pai, eu não tenho assim grandes guilty pleasures, estive ah. a pensar, ah. Ah. mas roer as unhas não podia ser um, mas tu nem tens nenhum. Mas Mano, vocês, têm, vocês não pensaram foi suficiente Pensei. ou não estão dispostos, não se vulnerabilizaram internamente, como eu vulnerabilizei, não, não. para chegar a estas conclusões. E atenção, isto foi um trabalho contínuo, de tal maneira que só me lembrei de dois deles agora, não é porque já não. estava nesse mais Mas mindset. tens mais. Tenho. então okay. tenho, tenho, mas não são guilty pleasures nesse sentido, são no, no sentido mais geral. No sentido cultural, que lembrei me de Oh mano, imagina, Guil... obviamente que há coisas que eu faço que se me disser a fazer eu tinha vergonha. Isso pode ser considerado um guilty pleasure, mas é isso. São pequenas coisas que eu faço, tipo... Então pronto, ah, no... é isso. Está bem, bro, então eu vou dizer a mais... Mas é a é da tua história, a gente tem isso. Hã? Hum. É? que Mano, é quando eu estou sozinho em casa, meto música e apareço no coliseu. Ah, já, a... ah, é, bro. Estava ah, tá ah, bem inquietando-se é ah. a cantar em casa. Mas se eu tirar a ver alguma vergonha disso... Não, mas com, é. mas com o microfone, mas, mas com o televisão manda o microfone. Mas eu não tenho vergonha... <risos> e, <eu, risos> e, é. e eu faço, eu faço, eu faço, isso, faço rifts, é. bro. E tu canta, e cantas o quê? Hã? O que é que cantas nesses momentos? Ah, mano, eu canto tudo aquilo que me num naquele momento. O que tiveres a vir policial? naquele momento. Fazem uma interpretação? Uh, pá, uma, uma das músicas que e, eu normalmente faço quando limpo a casa. Uhum. Gosto muito de ouvir uh, Still Loving You dos Scorpions, quando limpo a casa, não sei porquê. Consegues reproduzir agora essa música? Ah, não consigo, bro. Como é que é? Não estou a ver como é que é. Não sabes? Não. Só sabes? Canta lá para mim. Não hum, vou contar. <risos> quando dás uma referência aleatória, assim... Quando é tão como de... ranho Mas para já... mim, filho! <risos> <Foda -se. risos> Como lá? Como lá raio para mim? Acabamos de perder a Como ranho acima? então? foda-se, olha que <risos> merda Não pá, mas, mas tem, tem essa cena, eu gosto de cantar pá, Isto aqui não é bem guilty pleasure Porque não é um, não é um guilty pleasure Não só não tenho vergonha disso, mas sei lá Uma coisa que eu socialmente poderá não ser muito bem aceito hum. dizer isto Hã? É que eu não bebo álcool na noite Não <risos> bro, imagina Curto bebe, é filmes nazis não. A favor, estás a ver? E, mas gosto boé de... Isso, isso não é isso, não é Guilherme é, eu dos Unidos, é... Ah, eu gosto boé da cultura nazi. É. <risos> Estou a brincar, não. <risos> Mas gosto tipo do... do de... <risos> gosto boé da estética. Vais fazer um vídeo Des com o nazi que bateu no Pedro Lourenço. Ah. Há o... Uh, o Shalana. O... Ah. Uh, mas gosto muito da estética, estás a ver? Tipo, gosto de, de design, gosto boé de... Ah não, acho que é uma estética bem bonita. E é uma coisa que em Amsterdão tem... Uh, a bandeira é muito parecida. A cena dos XXX yeah. É bem hum. parecida, meu Eu estava tudo cego e pensei Foda-se, a merda era tenho, assim um, tem uma, uma semelhante tem as cores, as cores. Exato, que obrazão, tem que Mas não é, não é parecido Ah, se não é parecido o símbolo Mas as cores certo. Pronto, Mas já está, isto é bem guilty pleasure é somente uma coisa que eu Esteticamente gosto muito de, de Dos carros de, Não sei, gosto daquela isso okay. toda, estás a ver? Mas é um guilty pleasure? Não é, não é, lá está um guilty pleasure, é tipo... Mas é uma coisa que tipo, se tu estiver a falar com pessoas... Não é não isso... Português, Português, como... tipo o design de, da, da antiga... Estás a ver? Da Alemanha nazi. Da Alemanha nazi, não é uma coisa que tu digas. <risos> Pedro é o tipo de pessoa que fala, mas eu percebo o que estás a dizer, não diz assim a viva voz. Porque tipo, é uma coisa... Desprezível, Mas imagine, a ver. és capaz de, de, de, de, de falar com desconhecidos sobre isso? A pessoa começar a falar sobre, sei lá, brutalismo, arquitetura, clássica isso se a pessoa, clássico, isso, se a pessoa falar de designer... Não, mesmo assim, não acho que não... Tinha mesmo que conhecer, tenho que conhecer a pessoa para dizer isso. Ok. Estás a ver? Porque lá está, mano. Tu estás a falar de uma coisa muito recente ainda na história, estás a ver? Se eu disser, ó, oh, curto boé, curto-bué, sei lá, tatuagens maori, estás a ver? Yeah. Ou merdas a steak, estás a ver? E na altura também fizeram ano de merdas. É uhum. uma questão tipo, também um bocado histórica, que é uma coisa recente. Um, obviamente eu não tenho essa. Não vou dizer isso. Tipo, vamos falar de design, eu mais facilmente de ano merdas que eu gosto do que vou falar daquilo em específico, estás a ver? Acho que é normal. Não é. sei. Eu é um comportamento que está... não, não, social, não é? defesa cena... deixar as pessoas confortáveis. Imagina, é uma defesa reputacional. Tipo, claramente, queres. Queres proteger-te aí de, de, de um desconhecido, não faz ideia como é que a pessoa vai... Sabes perfeitamente que, que não é mal interpretado, mas, mas... Não, pode ser mal interpretado. Sim, que, desculpa, não é isso que eu quero dizer. Sabes perfeitamente que pode ser mal interpretado, mas, mas que não é mal intencionado. Certo, é só uma, uma, uma coisa só uma, uma estética, coisa, não é? É, perfeito, claro, é? é um fascínio estético que tu tens tipo, e obviamente que tem, tipo, esse tipo de abordagens tem as suas virtudes olha, tem meto, meto esse ao mesmo nível do, dos egípcios estás a ver? que eu tenho essa cena pelos certo. egípcios também só que lá está, os egípcios já foi tipo há 3 Sim, mil não, anos não tens a mesma memória, não tens filmes é isso, na época sobre isso, não tens nada tipo num museu, tens um, uma Exato. carroça completa, mas tipo é a mesma de... coisa eu tenho esta panca pela Sim. cultura egípcia assim, pela, não é pela cultura egípcia, Pronto, tens panca por cultura, mas é pela eu estética a da cultura yeah, eu, eu, eu acho que são abordagens fixas aos guilty pleasures Tipo, pensar nisso, pronto, e não diz isso a uma pessoa qualquer, mas acabaste de ser neste podcast. Oh, sim, mas isto, as pessoas que ouvem o podcast. Mas pode aparecer alguém. E ouvir só a Eu ouvir-te só, nazi. <risos> que Ai, só a um eu, eu gosto da cultura nazi. Exato. Pode ser que alguém põe isso só a abrir o episódio. Eu como rei, eu gosto da cultura nazi. Não é Não, Não, mano. não, não sei. só não tenho não tenho assim. Tipo, cantar sozinho. Mas isso, mas isso eu, não, eu faço isso, mas eu não considero isso não eu... Não, é tão um, é canta um, é sozinho. Aquilo é, é, é que fazes em casa, quando estás a cantar, ah. faz agora aqui em frente à câmara. Então está no mudo, não entra no mudo. É isso, bro. Não é, não é um mudo, estás tá sozinho. É tipo uma libertação. É mas se é é um meus importáveis, mas é as pessoas te vissem. Bro, eu faço isso de janelas abertas. Tenho vizinhos, caramba. eu Já, mano. eu. Cantar, Não é a mesma coisa, não é? Então mais falar assim: eu vou te lá ao karaok, e eu vou correr 40 metros com Chico é e vou-te lá ao e Eu e ao, ao karaoko. Não, ir ao karaokio é diferente, o karaoke é o espaço propício Exato, para isso. Não. A forma mais próxima, acho eu, de testar essa hipótese, mesmo assim não é Fiel, é começares a filmar de sempre que fazes isso e postares na internet. Não, não vou fazer isso. Não precisa ser no teu Instagram, mas para que haja um registro público. As pessoas podem lá tropeçar e fazer-te um meme, se quiserem. Porque a cena é essa, hoje em dia, o teu guilty pleasure, algo que possa ser usado pela internet. De uma forma ou de outra, portanto, postas isso. E se alguém contar e fizer-te um meme que bate-te à brava no Reddit, olha, se tornar... Imagina... pronto. Imagina que daqui a 10 anos recebes um sticker tipo do WhatsApp que és tu. Para cantar na, em tua casa sozinho, porque te filmaste e decidiste fazer isso? três meses da minha vida na internet da okay, minha vida também. íntima nesse caso. Mas queres que eu diga só uma Isto coisa? Tem, desculpa, tenho que ser prolongado no um tempo para ficares à vontade em frente à câmera diz. Que é? Eu estava a pensar nisso, já pensei nisto, que é: tipo, no, na, na altura, é a mesma coisa que, que a União Soviética também adora os da União Soviética, sim, adoro, sim, tipo, sim, é sim, acho sim. que é mesmo a a a Não, só porque só só, só deixar ver se concordas comigo. Tipo, adoro, acho que a cultura é mesmo. Tipo, o design daquilo é brutal, porque eu acho que como literalmente, tu não t... <risos> porque eu acho que, como tu não tinhas tipo, como tu tinhas que chegar às pessoas e não havia cá a internet, a televisão era, era muito, pelo, era pelo... tinha mesmo que ser com imagens mesmo tipo marcantes, né? Uma cena marcante, né? Porque senão tu, Mano, obviamente, tinha que ser uma coisa mesmo tipo, Sei, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma abordagem como, como as outras. Tu... Estás a falar, estás a falar de, da segunda metade do século XX. Tu estás naturalmente a progredir para aquilo que tens hoje um estilo cada vez mais que se chama normalmente clean na estética, certo. passas ah. de grandes floreados, mas não estou muito a até até cena. depois Imagina, e depois tens, tens, é preciso compreendermos uma coisa: nós estamos habituados a, a, a design de, de comunicação. Nós temos escolas que ensinam isso, mas não é uma coisa que esteja assim tão enraizada na nossa sociedade. Em termos profissionais, e nós pensamos muito na palavra numa simbologia concreta que não existiu ao longo de, de, de grande parte da história. A literacia é suficiente para as pessoas perceberem que é tem isso é muito recente, e nesses contextos como tu queres simplificar a imagem é muito importante e é, e é de massa, exatamente, a imagem é importante e lá está, daí também os registros, tipo, todo o desenvolvimento social, no caso de educação, literacia etc, tecnológico que te permite filmar Uh, uh, que, te permite, <coughs> que te permite deixar tipo escola, há universidades a, a ensinar esse a ensinar e a beber e a falar, a falar diretamente sobre os princípios dessas estéticas. Eu acho que é super legítimo, só empaticas é uma pessoa interessante. Aliás, o, o lettering usado no nosso no nosso é logo, logo yeah, é inspirado nisso. É New Russian qualquer é. coisa. S sabes uma coisa, bro? Eu acho que nós falámos muito de, dos portugueses, não é? Batalha de Las Barrotas, Tática uh, do Quadrado, essas merdas todas. <risos> <Sim>. <risos> <risos> Mas eu, eu, eu ontem, vi um, ontem, ontem vi um filme que adorei, que é o The King, que já é um filme antigo, que é. tem um Oscar, olha o que é que foi. Um... Ah, The King's Speech. Não mano, The King só, okay. que é com um ator bem gato, que eu não sei o nome dele. Tem sim um cabelo meio coisinho. Não estou a ver. Pronto, não interessa. Olha, uh, vê aí, peça, por favor. Eu ouvi aquela merda E como é que eles sabiam quem que eram os outros? Percebe o que eu estou a dizer? Assim eram todos iguais é? oh, Imagina, no 10 no mil filme? contra 10 mil Há um embrulho, né ah, ah, E depois tu só cascas Não, não, não, porque as, porque as batalhas medievais Aqui isso é medieval, certo? Estamos a batalha a de campo em que os gays tipo um sim, sim, outro, sim, sim. Isso está a ser mal representado nos filmes É que era bem assim, percebes? O chama Chamalé? Se calhar não sei The King? Um filme então não um é 30... recente? É em 2019. Ah, com todo... Não, pois. se isso... que é antigo, se é um filme antigo. Não, um filme antigo. Um filme... O Timothée Chalamet. Hum. Ok. que uh, está em todo lado, meu. Farte-o ver. Ah, eu não. Isto uma uma é para, para a minha querida amiga Ana. É o membro que não, nós temos. Não. Beijinho. A Nini. O... É porque isso está sempre mal representado para ter mais efeito cinematográfico. Percebes? Então uhum. como, era... é como é que achas que eles faziam? Ou, eu, há, ou não, há tipo de escrituras? Eu, imagina, não vamos perder muito tempo nisto até porque eu não domino o suficiente pode começar a fazer perguntas à segunda pergunta eu já esgotei o meu conhecimento, pelo menos a minha memória disto uh, Mas podemos fazer um episódio sobre lutas, vamos investigar <risos> diz me as tuas lutas preferidas <risos> <risos> <risos> Que historiadores <risos> De guerra uh, <coughs> As batalhas, aliás. Um, Mas este não ganhou é nenhum. É? Uh, imagina, porque, porque, é, porque, é, porque é, sexio, é muito seccionado, percebes? Não vão tipo dos exércitos gigantescos a correr um contra o outro. Entendes? Há, há sempre tática, há sempre batalha. Uh, imagina, nós somos muito habituados... A uma, um, um grande problema do cinema... Ah, o que eu ia dizer? Em vez de eu estar aqui a falar sobre isto, eu até, até posso meter na descrição links de, de canais de YouTube que fazem que fazem essa essa desconstrução com os especialistas, há alguns mais entertainment, tipo Wired e esse tipo de canais devem ter sabes? Em que tipo uh, medieval expert rates movie battle scenes uma coisa yeah, assim? Eu curto isso. Pronto, e há outros e há outros mais académicos. <risos> tipo não nesta batalha em específico o que foi utilizado foi isto aqui assim muito mais promenorizado muito mais escante para a generalidade das pessoas. Uh, mas, por exemplo, é, é, é, o, o que eu estava a dizer que é, é a, grande, a grande ilusão dessas coisas é que as batalhas são sempre a mesma coisa. Um exército de um lado, o outro do outro, combinam ali a hora, estás a ver? Aquela hora combinamos. Game Day! <risos> não, não, não, não. Vai, Mandam tu? dois moços e um encontrarem-se a meio para irem dizer podemos começar dizer? e só depois é que começa. <risos> a coisa mais chata nesses filmes todos? Ah. É que uma parte deles tens um, um exército, tipo 5 mil pessoas, estás a ver? camponeses do outro lado tem 50 mil pessoas de armaduras, sabe, mesmo manfodilhões Vem um gajo cabal, tipo tu Bem, um... o bens atrás, estás a ver? <risos> Encontram-se à frente e dizem Vamos poupar os nossos homens Eu e tu aqui, quem mas ganhar é ganha a guerra Algum e dia, dia! Mais uma referência à troia E o Xanxu, e o Xanxu com uns 50 mil gajos atrás Aceita! aceita. Vá embora! <risos> é Vá embora! Ouve, o que é que isso chama? que ok, é filho? Isso. Ah, bro, ele vai lá, mata logo! <risos> tá, mata logo, bro! Foda-se! É o frágil ego masculino. Claro! Claro que é! <risos> Olhe, eu só estivesse, tipo, tivesse, assim, sentado no cavalinho e visto <risos> o gajo a vir, eu dizia, ó, oh, vai ser gajo, já, já, já, Ele chega aqui e manda-lhe logo. bro, o quê? é? olha, da maneira que poupava os meus homens... <risos> claro que sim. E depois, a história é escrita pelos vencedores. Ah, eu dizia, ó oh, filho, mano na mano. S Daí duas putas, o que é que já tomou? Tô... <risos> okay, não é dessa? É. A cena do mano na mano. Mas é literalmente... Filha chico no intervalo é, escola. é o champion. Tipo, okay. my, eu não sei como é que é no original nos originais sei lá de latim <risos> tem, mas muito antes de latim não é? É mandar -te o teu champion, yeah. É mandar o champion, tipo, é mandar o, o, o, o teu campeão teu, Pois é, que teu o campeão luta e... eu aqui, sei, eu adorei porque isto é mais uma referência terceira nos últimos dois meses esse grande filme que nós temos que ver juntos que é o Troia O Troia, temos, fazer um, <risos> temos que fazer uma live stream a ver o Troia <risos> Fim, Olha, a ver o Troia okay, é Que grande filme Mas isto acontece? acontece nos filmes, mas eu nunca percebi Vamos criar um canal da Twitch para ver, só para, para ver, ver filmes, só para ver o Troia só para ver filmes, para ver não só o, só o Troia só o Troia, várias, várias vezes. vezes várias vezes o Troia, uma vez por semana. O Troia então juntos. o stream tem que ser mais stream temos que ver o Troia imagina. três vezes por dia 7 é. dias por semana imagina isto, imagina isto um canal de stream de, de, de, de, de só ver filmes de re, uh, reagir a filmes, react a filmes as pessoas estão a ver, nós estamos a reagir como é que tu enchias uma semana? e era, era cíclica tinhas que sempre repetir aquela semana para seis sempre? Filmes. Seis filmes, seis filmes Um dia de descanso portanto. Não, sete filmes, desculpa Sim, um dia de descanso, nós somos yeah. questões <risos> <risos> que que Ao domingo é? vinhamos o, o Dois Papas ok Ou a Paixão como de Cristo Como é isto? <risos> Esse filho, filho da puta <risos> Outro otário, mano, que também é lá no Brave Sim Ou filho aqui é no meio é Podia ser outro Certo Epá, adorei isto Quem? Tens filmes, está para terminar, dá aí filmes. queres mesmo não set, acho os sete filmes? Com... Sim, sim. Tinha, tu tinhas, não, acho não, não, que Troia? mas podem comentar aí, vamos fechar agora, correto? Hum, vamos fechar agora. Fechamos agora ao final. Podem comentar aí se gostavam que nós começássemos a fazer live streams. É ver Troia. Não, não é ver ah, a Troia, não, mas só tira interesse. Sabes porquê? Imagina o cavalo de Troia. Às vezes eu estou a desperdiçar o meu tempo. Hum. Isto a bater me agora, né? nunca me tinha ocorrido isto. Olha, a isto. então decidam rápido, porque assim daqui Vamos a dois meses acho que há 100 net aqui no <risos> estúdio. Por isso se quiserem, tenho que dizer rápido que eu vou cortar esta merda. Pois é. Por isso tem que ser decidido. Mas liga-se à de cima. Oh, mas para streamar é... Oh Carlos, nem que se faça torrent. Ai ah, não, tem que ser cenas assim de YouTube, net rápido, pois Ué. é. Pois, porque é isso que eu estou a pensar. Às vezes fazemos estou a desperdiçar um a o meu É, fazemos um furbo aqui, uma biga deste tamanho. Puxa cabo. Não, às vezes, que eu dizia, que às vezes estou a desperdiçar o meu tempo. Hum. E podia... E, e era me enfrentar em live stream, na é verdade. Okay. É diferente, porque depois como as as pessoas... <risos> Mas as pessoas já sabem. Eu... Agora Mas, já é sabe. só para deixar o um comentário. Uh, muito obrigado por nos terem acompanhado. Já sabem, quantos likes é que era? 200? 200. 230. Para o vídeo que é, vale isto é, aquilo, isto é aquilo que o nosso amigo uh, Peter Castro disse uma vez, referenciado aqui pelo David Bruno: espírito de merceeiro. Espírito de mercieiro <risos> Exato. E com gajo gasto muito espécie. Fala em espírito de mercieiro